Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de HK, e hoje eu vou comentar a entrada de jogos da Riot no Game Pass. Então, bora pro vídeo. Pois é, no dia 12 de junho de 2022, durante o evento do Xbox e Bethesda Showcase, foi revelado pro público que está acontecendo uma parceria entre a Riot Games e o Game Pass do Xbox. Essa parceria vai englobar o LOL, o LOL Wild Rift, o Legends of Runeterra, o Teamfight Tactics e o Valorant. Em nessa parceria, se você tiver o Game Pass e jogar um desses jogos, você vai poder linkar a sua conta desses jogos no Game Pass e vai ganhar alguns benefícios exclusivos, como é, bônus de experiência, e também alguns benefícios mais específicos, como é, no Valente, no LoL e no LoL Wild Rift, o desbloqueio de todos os personagens, já desde o início do jogo, tanto os que já tem no jogo, quanto os que vão ser lançados. No Legends of Runeterra, você já vai ter os pacotes primordiais desbloqueados desde o início do jogo, e no Teamfight Tactics, você vai ter algumas lendas primordiais desbloqueadas já desde o início do jogo também. Essas novidades vão chegar no inverno americano, que é mais ou menos o fim do ano e início do ano que vem. O nosso verão. Para os players normais como a gente, essa foi uma notícia muito boa, porque isso significa que a gente não vai mais precisar gastar tanto o nosso tempo ou gastar o dinheiro dentro do jogo para comprar personagens novos, já que todos já vão estar desbloqueados desde o lançamento deles. Mas essa notícia também foi muito boa para os Smurfs. Porque a gente não sabe se o bônus de experiência vai ser o bônus de experiência para conta ou o bônus de experiência para passe. Se for o bônus de experiência para conta, o Valorant principalmente vai estar tá muito ferrado. Já que os primeiros três meses de Xbox Game Pass são R$ 5,00. E cada conta nova da Microsoft que você criar, você tem esse benefício de novo, de novo, de novo. E se você puder ficar mudando muito a conta que está linkada, a conta da Microsoft, linkada na sua conta Riot Games. Os Smurfs vão usar isso para poder upar de nível essas contas mais rápido, então poder ir para sanqueadas direto muito mais rápido. E aí, o que você achou dessa notícia? Você gostou? Me conte aí nos comentários e, se você puder, também dê um like e se inscreva nesse canal. Eu te vejo na próxima sexta-feira com mais um vídeo. Valeu, falou! e eu fui. Tchau, tchau.